Eu acho que eu sou alguém primeiramente apaixonado por algum motivo, eu sempre falo isso. É alguém que é obcecado completamente por tecnologia e também que está superando um peso de ser uma nova pessoa. Porque eu teoricamente. Teoricamente não, literalmente eu era gordo, né? Isso me afetou a vida inteira. Só que agora. É, tanto de corpo, é, vamos dizer, tanto físico e tanto mental, eu acho que fica melhor desse jeito, que mudou. Agora se foi para melhor ou pior, não sei, mas mudei completamente. Tô me eu tô me adaptando à mudança e as pessoas estão se adaptando a essa mudança. Bom, a minha, a minha história, vamos dizer assim, é. Eu nunca tive história assim, vamos dizer. Na verdade tem várias, mas tipo assim, pra mim o que vale a pena é. É uma das mais recentes do que, no caso, o ponto de virada da minha vida, vamos dizer assim, quando eu operei. Por quê? É, eu, vamos dizer, eu nunca liguei pro meu corpo. Nunca liguei. Então eu comia, eu, tipo... Hoje em dia eu vejo que eu comia mais, tipo, por gostar também, mas tipo, mais pra desestressar. Porque eu sempre fui contra esse lance, nada contra quem usa, tá? Mas eu sempre fui... Contra é, eu usar tipo bebida, fumo, etc. Então eu nunca fui disso, então eu usava comida disso. Então é. comia pra extravasar, vamos dizer assim. Então, então isso foi tipo desde cedo. E como você mesmo disse, tipo, existe o Jota e o Jefferson. Eu considero que tem o Marcílio Júnior, apesar de ser praticamente o meu nome, eu separo bem essas duas coisas. Por quê? O Júnior é aquela, eu considero aquela pessoa gordinha que, tipo, tinha insegurança, tipo, via que, tipo, tudo aquilo dali tá bom, se contentava com poucas coisas. Por que eu era assim? Sinceramente, eu não sei. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Não sei porquê. Mas, eu me contentava com aquilo que eu tinha, porque eu pensava que eu não era bom o suficiente. Porque, tipo. É, como eu disse antes, é, um dos meus sonhos é se casar, é relacionamento, então, tipo, quem vai querer namorar com um gordinho? Como um gordinho vai tocar violão? Tipo, não sense, mas era o que eu pensava. Então, é, e eu também pensava, tipo assim, várias coisas, tipo, hoje em dia que eu faço, tipo assim, tirar a camisa, ridículo, enfim. Então, eu pensava que, tipo assim, é, tudo que eu gostava eu achava ridículo e não queria fazer. E eu colocava desculpa no meu corpo por causa disso, ponto. E quando foi apresentado a chance de eu operar, eu fiquei receoso porque eu, de alguma forma, queria emagrecer naturalmente sem parar de comer, coisa que não existe. Então, é, eu fiquei tipo, não, eu vou, eu vou operar e vou ficar falando para os outros que eu sou operado, não sei o que. Enfim, depois de muito conversar com psicólogo sobre tudo isso, sobre as minhas coisas, eu aceitei operar, fiz tratamento e operei. Assim que eu operei, eu não me vi diferente, porque eu tinha emagrecido, no caso, eu operei com 128 quilos, eu emagreci 8, no, tipo, na cirurgia, mas, tipo, pra quem tem 128 quilos, 120, nem é nada, 8 quilos, nem é nada. Então, eu fiquei frustrado, tipo assim, no primeiro, além de ficar bebendo líquido e etc. Mas, tipo assim, durante o tempo, eu fui percebendo que eu fui me transformando em uma nova pessoa, me moldando uma nova pessoa. Tanto de personalidade e de corpo, porque você está bem com o seu corpo é outra coisa. Porque eu me sentia tão mal com o meu corpo, novamente, eu colocava limitações em mim mesmo, coisas que não existiam. Eu só vejo isso hoje em dia. Talvez se eu fosse gordo agora eu estaria falando, ah, talvez não poderia estar fazendo tal coisa aqui agora, tocar violão em si. Então, é... depois que eu operei, foi, tipo, não foi só uma coisa pro meu corpo tipo assim, ah, operei, mas foi também pro meu mental, tipo, vamos dizer assim, né? me deu uma liberdade pra mim fazer as coisas que eu sempre quis fazer, e hoje em dia eu me sinto melhor com isso, tanto com meu corpo, tanto com a minha mente, eu faço as coisas que eu quero, tento ajudar as pessoas que eu gosto, e é isso, eu sempre... Sempre pensei que a cirurgia via tipo, algo como uma vergonha, mas veio como um benefício. Hoje em dia eu tenho orgulho de falar que fiz a cirurgia, porque foi algo que mudou a minha vida. Que antigamente eu pensava que ia ser uma vergonha. Nossa, ele não malhou pra fazer tal coisa, entendeu? Mas foi essa cirurgia que me fez estar aqui hoje, talvez. Entendeu? Foi isso. Eu considero algo que é muito importante na minha vida. Muito bom. Saiu melhor do que eu esperava, você tá quase chorando.